Vamos dar uma olhada no que a gente pode esperar do Bitcoin depois desse falso rompimento. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Primeiramente, muito obrigado pela paciência de vocês. Os últimos dois dias foram bem conturbados aqui. Eu mudei de casa de novo aí para variar. né? Então vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like para apoiar se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos. Também participe aí do grupo Telegram. Vou deixar os links aqui abaixo. E quem não baixou ainda o terminal da Tani e configurou, vale muito a pena, pessoal. A Tani está apoiando aqui também o meu canal para cada vez fazer mais conteúdos. Vou deixar o link aqui na descrição, no comentário fixado. É uma plataforma que vale muito muito a pena, você pode operar mais de 20 corretoras, tá? Conselho vocês todos aí a baixarem e configurar com as principais corretoras aqui, como a Binance, né? Tem várias corretoras que eu uso aqui, Coin, Binance, tem aqui, pessoal, diversas corretoras, Gate.io também, inclusive Gate.io aí funciona muito bem aí para o portfólio, então eu estou usando aqui várias corretoras, né? Poder gerenciar meu portfólio aqui de spot né? diretamente, diretamente no terminal aqui, completo, tá bom pessoal? Então vamos olhar aqui o Bitcoin aqui que a gente pode esperar aqui agora, porque a gente teve esse falso rompimento aqui do Bitcoin pessoal. Tem bastante coisa para falar, mas vou tentar ser um pouquinho mais objetivo aqui no vídeo, tá? para não ficar tomando muito tempo de vocês. Então, pessoal, o que que eu tô de olho aqui agora? Primeiro, a gente teve aqui, ó, né, no Bitcoin, uma divergência baixista no gráfico diário, tá? Então, aqui a gente tem um preço subindo, enquanto o RSI descendo, tá? E também no gráfico de 4 horas a gente teve também essa divergênciazinha aqui, tá bom? Eu vou começar aqui primeiro olhando o gráfico de diário, né? Mas o motivo também, pessoal, não foi só essas divergências aqui, tá? Elas não são garantidas que... A gente tem divergência, a gente vai realmente ter uma correção aí no preço. Mas também a SP500 que ajudou bastante, né? A gente viu a SP500 aqui, pessoal, né? despencando. Então comentei para vocês os últimos vídeos. Pessoal, tomem muito cuidado com a SP 500, que ela está esticada. Então qualquer correção do, da, significativa da SP 500 o Bitcoin vai abaixo também, tá? Então a, a verdade o Bitcoin estava esperando um pouquinho aí e quando ele fez esse rompimento foi exatamente quando o Bitcoin quando teve essa correção da, da SP 500 também. Né? Então eu não vou entrar em detalhe aqui também falar sobre a China o que está acontecendo, o Evergrande, tem outros outras pessoas estão falando sobre isso também, tá? Mas eu aconselho vocês se informar o que está acontecendo na China, entendendo os mercados e uh, também tem aqui o índice do dólar, pessoal, que me preocupa bastante também, comentei para vocês em diversos vídeos, né? O índice do dólar tá testando aqui agora essa. Vamos mudar para o gráfico aqui. Vou botar o gráfico maior para a gente dar uma olhada. A gente tem esse conezinho aqui, o índice do dólar está testando o topo desse cone, pessoal. Eu não gostaria de ver o índice do dólar acima aqui, ó. Acima dos 95,4 aqui mais ou menos, tá? Porque a gente já tá numa região aqui perigosa, né? Vamos botar o gráfico diário. Então. É uma região perigosa. O, o Windsor fez, fez aqui um, um, um, um, um ombro-cabeça e ombro invertido, né, pessoal? Esse, esse formato aqui, a gente teve esse, essa formação, tá? Isso aqui é uma formação perigosa né, de reversão de tendência, porque a gente estava numa uma, uma queda aqui né, desde março, praticamente 2020, uma queda. Agora a gente fez uma, um padrão de reversão de tendência. E se o índice do dólar começar a pegar força, pessoal, não vai ter o que fazer para o Bitcoin, tá? Então fiquem atentos nesse gráfico aqui agora. É, para mim, seria muito bom ver aqui o índice do dólar perdendo aqui, de preferência esse fundo aqui dos 93, né, para a gente poder ver o Bitcoin uh, com mais segurança aí né Quanto pior o dólar for pessoal melhor para o Bitcoin tá então o, o Bitcoin é a antítese do dólar a gente sabe todos os problemas que o dólar tem né? por isso que a gente tá aí com o Bitcoin né? a inflação aí que atingiu níveis recordes eu comentei inclusive no grupo Telegram sobre isso postei lá uma, uma uma informação sobre isso né então pessoal é muito importante ter Bitcoin na carteira e eu vou falar sobre isso hoje sobre essas oportunidades também riscos aqui para o Bitcoin Beleza então, uh, vamos dar uma olhada aqui então, no Bitcoin, pessoal, o que, que a gente pode esperar aqui agora, tá? Aqui na análise técnica, vou puxar primeiro para o gráfico diário. Então, a gente teve essa correção aqui, fez esse, esse topinho, né? praticamente, pessoal, dá para dizer que é quase aqui um topinho duplo, tá? Quase isso, não é perfeito, mas aqui é tem uma inclinação também. Mas eu vou primeiro, então, entrar aqui no gráfico de 4 de horas, depois eu volto para cá tá? para explicar para vocês o meu racional. É, vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas, até, até tipo, a tempos menores. Né? O que a gente teve aqui acontecendo aqui, ó, nessa região? A gente teve aqui um topo duplo aqui no gráfico de 4 horas. Né? A gente teve fazendo isso aqui. Ó, né? Então tipo, o preço subiu, a gente fez um topo aqui, né? um fundo, outro topo, não conseguiu ficar aqui acima dessa região e acabamos formando aqui esse, esse topo duplo né? que ele... Confirmou aqui quando teve esse rompimento do pescoço, né, pessoal? Rompendo essa região aqui, ó. Confirmou, tá? E o alvo desse topo a gente mede assim, né? Então pegando aqui né, esse alvo aqui, a gente acabou buscando algo bem parecido, tá? Na verdade, foi mais abaixo ainda aqui, na minha opinião. Com certeza a gente fez aqui um, um... Né, um longo squeeze aqui que leva o preço bem mais abaixo, tá? mas a gente fez um topo lupo aqui, confirma, confirmou aqui nesse, nesse, nesse rompimento do pescoço e foi buscar regiões mais abaixo. Né? Então, pessoal, quando isso acontece aqui agora, né, a gente uh, entrou aqui numa, no curto prazo, aqui, no, no curto prazo aqui, uma pequena tendênciazinha de, de baixa aqui, estou tá? olhando o gráfico de... Isso aqui estou falando gráfico de uma hora, digamos assim, né, tá? então, tempo gráfico menor a gente está mais pequena tendência de baixa. Então, um o Bitcoin, aqui agora, o aqui que eu ficaria de olho, né? Eu ia falar para vocês ontem, acabei não fazendo vídeo, mas eu comentei no áudio do grupo Telegram, o canal de alertas. Então, participem do grupo também do canal de alertas, que eu boto tudo que eu acho importante. Se não, faço vídeo, eu comento ali por áudio no Telegram, tá bom? Então, eu comentei para vocês, pessoal, aqui, acompanhar aqui a retração Fibonacci, ó, né? Topo fundo, para mim, essa região aqui de 66.600 dólares, ó, seria uma região muito importante, a gente conseguir romper, que está bem próximo, inclusive, aqui, ó, desse topo, né? aqui ó esse topinho aqui né com também confluente com esses fundos aqui a fundo e topo também tá então essa aqui é o ponto chave aqui agora para o Bitcoin tá então anotem esse essa região aí pessoal né 66 mil e dólares né que aliás até é um número tem três seis aqui é um, um número um pouco cabalístico digamos assim e mas a região de 67 também é importante que a gente teve esse topo aqui, né? Então, a região de 67 mil dólares é um topo importante. Mas o Bitcoin nem foi testar ali ainda, né, pessoal? Nem foi buscar ali, mas eu vou mostrar para vocês aqui agora que tá numa região interessante pra gente ficar de olho, tá? Porque, ó, vamos olhar onde o Bitcoin tá aqui agora, né? A gente formou também uma bandeirinha aqui também, né? uma bandeirinha aqui de, de baixo, mas é um... uma bandeira pequena aqui também, então não sei se é tão relevante. O que, que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin nesse tempo gráfico aqui de 4 horas é o seguinte, pessoal, tá? A gente puxando essa retração Fibonacci, topo, fundo topo aqui, ó, a gente está aqui na região de 618, tá? Que é a região de 63.493 dólares, a gente bateu aqui nessa região. Então, essa aqui seria a melhor região do Bitcoin segurar aqui agora, inclusive a gente tem uma... A gente tem aqui também tem ó, uma linha de tendência, ó, uma linha de tendência que vem lá de trás, estou acompanhando também, tá bom? Então, essa aqui seria uma região interessante do Bitcoin segurar. Seria muito bom mesmo segurando essa região, inclusive dá para tentar fazer um tradezinho aqui, tá? É um tradezinho mais arriscado, na minha opinião, mas é um trade interessante, né? De buscar entrada aqui nessa região e botar, de repente, um stop nesse último fundo aqui, talvez, né? Ou quem quiser arriscar mais, que eu, que eu não aconselho aqui nessa, nessa, nessa região, pessoal, botar os, o fundo aqui abaixo dos 60 mil dólares, tá? Que daí já seria um fundo muito... É... Seria um stop muito grande, na minha opinião, seria mais ou menos aqui de medir. Um stop de 5%, 6%, pessoal, é muito arriscado, né? Se você entrar aqui com, com 10%, 10 vezes alavancado, você perde 50% do capital, então é um pouquinho complicado, né? É, então eu gosto de stop aí de 1%, 2% é que eu gosto de trabalhar, pessoal, tá? Não gosto de passar mais de 2% porque a coisa fica complicada, né? mais que eu gosto de alavancar em torno de, em torno de 10%, 20 vezes, né? Então, para mim, fica um pouco arriscado aí de, de, de fazer isso. Mas aqui pode ser interessante. Ó, essa região buscar aqui uma entrada aqui nessa região, tá? com stop aqui de 1%, talvez, né? Ou até aqui, um stop de 1,3%. Pode ser uma, um trade interessante, tá? Bem arriscado. É bem arriscado, mas para mim, aqui, a gente teve aqui, pessoal, liquidações aqui também, agora aqui, né? Um pouco de liquidação uh, de long aqui, tá? Não foi tanto aqui como eu gostaria de ver, obviamente. Né, mas teve liquidação, então é natural o preço também dar aqui uma, uma né, confluência dessas, dessa linha com essa região de Fibonacci, tá? inclusive essa média também aqui no diário, vamos puxar a média de diário para mostrar para vocês, ó, a gente tem a média de 21 dias que está bem próximo também, inclusive você pode botar aqui o um stop abaixo dessa média de 21 dias, né, porque é uma média de 21 dias exponenciais que é uma média importante, né? o preço segura muito bem nessa média, ó, tá? segura muito bem, tá bom? Então, a gente pode tentar aqui fazer um trade mais arriscado, né? com um stop curto, para ver o que acontece. Né? Se a gente conseguir fazer uma entrada aqui e não for estopado, né? a gente pode retestar qual região, pessoal? Retestar regiões Fibonacci, tá? Então, a gente limpar aqui um pouco esse gráfico, está poluído. Então, a gente pode retestar essas regi regiões de Fibonacci aqui, ó. Né? Aqui nesse, nesse topo fundo, ó a gente poderia voltar a subir aqui agora, retestar essas regiões, né? começar a fazer um outro padrão aqui dentro, tá bom? Então é um trade interessante, né? aqui por exemplo tem um alvo aqui na região de 65.200 e outro aqui na região de mil uh, dólares, tá? E aqui seria o último alvo, mas na minha opinião já seria um pouco é, complicado, aqui já daria fazer um trade interessante aqui em Bitcoin e retestar essas regiões, tá? Mas é um trade arriscado, pessoal. Por favor, aí quem quiser fazer, faça por sua conta e risco. Tá? Só que eu estou olhando aqui agora que é tem coisas confluentes aqui com média e também regiões Fibonacci e também com essa linha de tendência aqui agora para o Bitcoin e algumas liquidações também, tá bom? Pessoal, o que eu não quero ver o Bitcoin perdendo ó, é essa região aqui dos 58 mil dólares. Tá? 58.400 dólares, eu não quero ver o Bitcoin perdendo de jeito nenhum. Tá? Eu vou explicar para vocês por aqui agora. É, obviamente, que a, até a região aqui dos 55 mil dólares é interessante a gente ficar de olho, né? mas é, minha, na minha opinião, pessoal, se o Bitcoin perder essa. Vamos puxar aqui o gráfico diário. Tá? Se a gente perder essa linha aqui ó, que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, que vem lá de trás, ó, a gente perder essa linhazinha aqui agora, tá? eu estou cogitando aqui dar um, né, botar stop aqui nessa região porque a coisa pode ficar um pouquinho complicada. Tá? É, na verdade, o stop já poderia ficar aqui nessa região que eu comentei para vocês. Se pegar o stop dessa operação que eu comentei para vocês, a chance de buscar regiões mais abaixo é bem grande, tá bom? Porque a gente está numa região de Fibonacci importante. Né? Então, essa linha de tendência aqui é importante também, né? Uh, é importante a gente acompanhar para a gente perder essa região aqui dos 61.900, mais ou menos, aqui, pessoal, tá? Essa linha de tendência. A coisa pode ficar complicada a gente testar aqui a região de 59, né? E 58 aqui. E essa região de 58 é o ponto-chave, por quê, pessoal? Vamos olhar aqui, ó. Se a gente puxar aqui o mesmo exercício que a gente fez para o gráfico de 4 horas, por isso eu queria entrar primeiro no gráfico em tempo menor, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. O Bitcoin fez um topo aqui, certo? Fez um fundinho aqui, 58 mil, outro topo aqui, e agora aqui começou a corrigir. Então o que eu não quero que o Bitcoin faça aqui agora? Eu não quero que ele perca, não, que não perca aqui essa, essa região de tendência aqui, tá? Seria mais ou menos isso aqui, pessoal. Eu não queria que ele perdesse esse pescocinho aqui, ó, tá? A gente pode desenhar aqui uma, uma linha também, né? Seria mais ou menos isso aqui, tá? Vou desenhar aqui mais ou menos isso aqui, ó. Um tá? pouquinho. Não perder aqui a região de 60 mil. Vamos botar a região de 60 mil dólares. Não queria ver o Bitcoin perdendo 60 mil dólares para ser um pouquinho mais, né? Porque aqui está no 60, 60, 60 mil e, e, e 500, enfim. Tá, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo isso, porque senão, pessoal, a gente vai configurar aqui um topo duplo aqui no gráfico diário. tá isso aqui, para onde levaria a, a gente, né? Então levaria a gente aqui para. Vamos puxar aqui ó desse topo. Até esse fundo aqui eu estou pegando o fechamento do candle, tá? Aqui a abertura e o fechamento, fechamento do candle aqui no caso, tá? Então, isso aqui levaria a gente, pessoal, um rompimento aqui, ó, levaria a gente para casa, né? A casa aqui mais ou menos dos 51 mil dólares, né? Retestar esse topo anterior, tá bom? Então, tome bastante cuidado aí com a região dos 60 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha recomendação para vocês. Ó, me parece que esse trade aqui agora... Vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas. Ó, me parece que esse trade aqui agora... ele é, não tá é não rompeu aqui ainda, então essa, essa região aqui dos 63.300, mais ou menos, pode ser interessante, pessoal, para bu buscar entrada, tá? Porque tem topinhos aqui também, ó. Buscar uma, uma entrada aqui com stop curto curtos e pegar o stop paciência, mas pode ser uma entrada interessante para buscar para buscar o Bitcoin, tá? Para fazer retestar regiões região mais acima. Então, pessoal, a gente teve essa correção com volume muito forte, né? Esse é o um ponto importante também, ficar em ciente. A gente teve aqui subida do preço, não tanto volume, né? Eu comentei para vocês sobre isso no último vídeo também, que o volume estava me preocupando. Agora que a gente teve correção, esse dump aqui foi muito forte mesmo para o Bitcoin. Né? Então, a gente tem um volume de, de correção, né? de, de queda aqui muito maior que, o, que, o, um, que, a, que a subida. Tá? Isso aqui preocupa bastante também. Né? Então, vamos acompanhar aqui agora. O que eu aconselho vocês a né? acompanhar aí, pessoal, é a SP500. Tá? Para mim, parece que está querendo dar uma recuperada aqui agora. Vamos olhar a SP500 aqui nesse momento está querendo puxar o gráfico de 4 horas aqui, até de uma hora pode ser melhor. Ó, a SP500 está querendo aqui um pouco se recuperar nesse momento, tá bom? Uh, mas ainda está cedo para dizer, eu gostaria de ver a SP500 aqui, ó primeiro rompendo pessoal, essa região aqui, tá seria essa região aqui dos 4.670 pontos aqui, a gente tem topos aqui interessantes também, aqui um toque dessa, dessa, dessa LTB, né? que a gente vai cortar essa tendência de, de baixo aqui e melhor ainda rompendo essa região dos 44690 4700 aqui pontos aqui. Rompendo isso aqui seria excelente para SP500, a gente estaria recuperado, aqui, digamos assim, né? Então, essas notícias todas aí da China, enfim, né, deu uma, uma sacudida grande no mercado, o ouro também caiu forte aqui, né? a gente pode ver o ouro deu uma caída bem forte, tá? então deu uma balançada boa no mercado esses, esses aí do, do mercado todo tá? então é, é bom ficar de olho nas notícias da China aí, tentar entender um pouquinho mais o mercado eu não sou economista, estou tentando também, ir buscando informações aqui agora, tá? mas fiquem atentos com o Bitcoin, para mim é importante a gente ficar acima aí dessa região essa região aí dos 60 mil dólares aqui pode ser um trade interessante tá pessoal tô aqui de olho nisso aqui eu tô querendo entrar uma operação mas tô aqui um pouco hesitando porque também é né, pelas questões tudo que a gente viu aqui também com o volume enfim tá um pouquinho hesitando mas pode ser um trade interessante com stop curto aqui nessa região tá então pessoal basicamente o que eu tenho para vocês é isso tá vamos olhar aqui também para fechar a dominância do Bitcoin né só para fechar aqui que eu também gosto de comentar sobre isso o é que aconteceu com a dominância que eu acabei até hoje não olhando muito a dominância puxar aqui o gráfico de diário. Ó, a dominância até que se manteve aqui, uh, né? Começou a se, se, se manteve legal, tá? Eu tô aqui apostando nessa dominância voltar a subir, pessoal. Então tome bastante cuidado com as altcoins é cada vez mais aí, porque minha expectativa é ver a dominância subindo independente se o Bitcoin vai corrigir ou vai subir, tá? Eu acho que vai ficar um pouquinho cada vez mais difícil para as altcoins, então não se... não fiquem muito otimistas com, com altcoins, porque eu acho que é cada vez mais arriscado, pessoal. Para mim, os últimos meses do ano, aí, né, o, o, o quarto trimestre para o mercado de criptomoedas, ele é muito forte aí no bull market, tá bom? Então, eu aconselho vocês a ficarem mais posicionados em Bitcoin. Tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. deixa o like se vocês gostaram, se inscreva no canal se não são inscritos. E a gente se vê aí em breve para mais um vídeo. Um abraço!